Plataformas que eu uso. A RD Station é a melhor do mercado para automação de e-mail marketing. Então, todo funil de vendas, desde a hora que você atrai o visitante, aí você faz todo o engajamento, nutrição dos leads, até a conversão, você consegue ter é, conteúdos é, destinados para cada nível do funil de vendas. E a RD Station você faz toda essa automação. Além da automação de meio marketing, eu fiz a minha landing page. E, gente, também sozinha, tá? Eu só chamei depois um design para trabalhar toda a parte de arte e tal, mas todo o conteúdo eu fiz sozinha. Por quê? Porque já tem os templates prontos. Então, tem uma versão da RD Station, que é a RD Station Marketing. Então, eles te dão assessoria, é, te ensinam como fazer, tá? Então, os templates já estão prontos. Essa minha landing page é a página de vendas que eu uso para os meus cursos, tá? agora eu estou fazendo o meu site. Aí a StreamYard eu descobri por meio de lives, né? até o próprio Renato usa também a StreamYard né? para fazer as lives. Ela é muito simples, muito intuitiva, por quê? Porque você não tem que ter uma máquina robusta, você, é, você tem um link que eles te mandam pelo e-mail, você já entra nesse link e pronto, já está conectado, você não precisa de chave de transmissão, que nem o OBS, que é muito complexo, tá? E aí eu descobri, que é um outro diferencial que eu trago para o mercado, que é possível gravar os cursos online pelo StreamYard também. Então, tudo facilita, né? Facilitou muito a minha vida essa ferramenta. Aí eu tenho a TikTok, que ela, a Hotmart é a mais conhecida no mercado, mas eu uso a TikTok. Por quê? Porque a TikTok é onde eu trabalho todo o checkout, né, que é o carrinho dos meus cursos, e a área de membros, que é onde os alunos fazem o curso. Tá? É, a TikTok é mais por indicação, eu tenho uma taxa mais reduzida lá, é, um, é uma plataforma mais premium e tudo mais. Aí você entra por indicação. Hoje eu pago 7% das vendas do meu curso para a plataforma e é só isso. Se eu não vender, eu não pago nada para a plataforma. É só o que eu vendo. A Hotmart, que é a mais conhecida do mercado, torno de 10%. tá? Aí tem a HostGator, que é onde eu faço toda a hospedagem da minha Lange Page. Tem o Vimeo, que eu hospedo os meus vídeos, que você também pode hospedar no YouTube. Mas eu não gosto muito na área de membros pelo YouTube, porque parece promoções. Então, eu, eu acredito que tem que ter uma experiência muito única... Para os meus alunos, tá? Então, eu os pedo pelo Vimeo. É, o Canva, que eu uso para tudo, né? Para fazer os posts das mídias digitais, cartão virtual, para agendar os posts. Então, você tem, você faz já os posts da semana toda, você agenda lá no Canva e tá tudo certo. E o Google Analytics para as métricas, tá? Então, para que eu possa ter todas as métricas e resultados é, do que eu faço.